A gravação da aula agora, né? Bom, pessoal, é, o que, que eu tenho para... Deixa eu abrir aqui a janelinha do, do Mudo. Compartilhar a tela aqui com vocês. Eu acho que... Eduardo... Eu tenho que. Como é que eu faço para me tornar apresentadora aqui de novo? Aqui. Agora sim. Agora eu consigo compartilhar a minha tela. Não, Eduardo, que eu tinha te dado o poder ser o apresentador, você poder aparecer depois Tem que tomar o o poder de volta. Então, Daniel, é, vocês podem registrar a presença, tá? É uma coisa que eu é, tomei como praxe para vocês, mas eu tinha prometido para o pessoal que eu ia dar a presença. Quem quiser ir lá se marcar, pode marcar. Mas... É, como tem gente que está sem internet ainda, né? E sem energia, algumas pessoas sem rede Eu fiquei um dia sem rede Eu vou dar presença para todo mundo para essa aula, tá? Não posso cobrar Gostaria que todos estivessem presentes Mas eu, eu percebi ali que nem todos estão presentes um, Só um informe, tá? É, a, não sei se vocês viram, mas lá no Moodle no, na parte superior ali da, da janela, onde tem o, os conteúdos da disciplina de administração e de informações, eu criei um recurso que se chama Grupos, que é para os seminários de administração. É... Vocês já preencheram? Nossa, mas... Não. Não, não foi preenchido. É, é interessante, eu peço que vocês... Não precisa ser agora, tá? Pode ser depois. Que vocês cliquem em... Deixa eu ver se eu tenho... Se vocês têm esse poder. Vocês devem clicar ali embaixo em criar um novo grupo, tá? É, nesse recurso de curso e inserir o nome do grupo de vocês e o tema. Tipo, grupo 1, liderança, sei lá, por exemplo. E, e colocar ali a descrição do grupo, os membros do grupo. Porque depois eu consigo organizar as notas. A nota vai ser individual, né? Mas eu consigo organizar vocês pelo grupo. A mesma coisa que vocês fizeram lá na UI, só que é, tem um recurso específico para isso, tá? Então, é bom vocês... É, se atentarem a isso. Bom, eu não sei se vocês perceberam. Ah, tá travando? Às vezes trava, tá. Qualquer coisa, você, se se travar e vocês não entenderem, vocês podem ir fazendo perguntas no chat e eu vou respondendo, tá? É, bom. Eu vou disponibilizar depois o slide da aula de hoje. E se vocês observaram, mas eu incluí na aula de hoje sobre políticas aplicadas às unidades de informação, que existe um recurso que se chama acordeão, acórdio em inglês, que é no qual a gente consegue inserir conceitos e conceitos-chave da, da disciplina, né? E eu coloquei ali alguns exemplos é, de recursos que podem ser utilizados para modelagem organizacional, que seria a definição de organograma, de, de funcionograma e de fluxograma. Então, sempre fica essa dúvida, a diferença entre esses três recursos, né, é, de ilustração de um modelo de uma organização. Então, fica aí. Ele vai ficar disponível para vocês no Moodle, para vocês consultarem. Eu deixei no Moodle também um e-book, tá? Da Marcel e da Mendonça, que tem a ver com o tema da aula de hoje e tem a ver com a disciplina como um todo, que é a biblioteca como uma organização. É, deixei como sugestão para vocês as leituras das páginas 39 a 58. O ideal seria que vocês lessem o livro todo, tá? Para quem tem interesse em estudar para prova, para quem tem interesse em conhecer, se aprofundar melhor sobre a administração de unidade de informação. Eu queria fortemente fazer a leitura do e-book na íntegra. É um livro pequeno, não tem tantas páginas assim. Acho que ele tem... Deixa eu verificar quantas páginas tem esse livro. É, eu acho, recomendo fortemente as leituras das páginas 39 e 58. Tá? Ele tem 94 páginas. Então, é legal que... Quem tem e-reader, tablet ou mesmo computador, né? Dá para fazer a leitura do livro todo na íntegra. Eu disponibilizei aí o, o acesso ao livro conto para vocês. Tá? Então, vamos à, à parte que nos interessa, que é a parte teórica, a aula expositiva. É... Acabei de chegar, tá travando tudo agora. É, gente, se tiver travando muito, você vai tá? Vocês conseguem enxergar a minha tela? Tá, tá ótimo. Então, vamos, vamos seguir. Bom, hoje eu reservei para vocês uma conversa sobre políticas aplicadas às unidades de informação. Basicamente, é, eu vou abordar é, com vocês a biblioteca é, enquanto uma organização. Quando a gente fala, eu, às vezes eu vou usar o termo unidade de informação ou biblioteca. tá? O que é uma unidade de informação? É uma organização né, que lida com informação, com a gestão da informação. Pode ser uma biblioteca? Pode, mas também pode ser um arquivo, pode ser um museu, então não se espantem se eu usar o termo unidade de informação como um sinônimo de biblioteca, né? Nem toda, toda biblioteca é uma unidade de informação, mas nem toda unidade de informação é uma biblioteca, ela pode ser um arquivo ou um museu. Vou a, apresentar para vocês também o conceito de políticas e diretrizes, e o que que seriam, e para que serve, qual é a finalidade de se criar políticas e diretrizes para a gestão de unidade de informação, ou seja, para a gestão de bibliotecas. Falar o conceito de programas e explicar, né, por que que esses programas de gestão de unidade de informação, eles são relevantes, são necessários, tá? É, e quando a gente fala da biblioteca como uma organização, a gente não consegue desvincular as funções da administração, que são os temas dos seminários de vocês. Então, quando a gente enxerga a biblioteca como uma organização, ela precisa planejar, ela precisa organizar, ela precisa dirigir, ela precisa controlar e avaliar é, todos os seus processos e recursos, sejam eles humanos, é, pessoais, financeiros, tecnológicos, enfim. Então, é, é sobre isso que eu vou abordar com vocês na aula de hoje, tá? Bom... É, considerações iniciais, né? O que, que a gente precisa entender quando a gente enxerga a biblioteca como uma organização? É, bem, a administração, né, o conceito de administração por si, é a realização de determinadas atividades com e por meio de pessoas, tá? Que são organizadas em grupos formalmente estruturados, tendo em vista sempre um objetivo em comum. Então, não basta apenas uma reunião de pessoas para que haja apresentação administrativa, né? Então, para isso, é fundamental que a gente tenha as organizações, tá? Então, só para vocês entenderem o que, que é uh, o contexto das... É, eu estou espiando aqui para ver se vocês estão falando alguma coisa no chat. É, se houver uh, alguma queda de compreensão ou corte da minha fala, alguém usa o recurso de microfone para me avisar, por favor, tá ok? Eu vou deixar aqui em modo tela cheia, e aí pode ser que eu esteja perdendo alguma informação importante. Então, assim, quando a gente enxerga a biblioteca, a gente deve enxergar ela como uma organização, ou seja, como uma empresa. Então, todas as teorias administrativas, quando a gente estuda... A gestão de unidade de informação, na verdade, a gente está bebendo da fonte da área da administração. Porque gerenciar uma empresa é praticamente a mesma coisa que gerenciar uma biblioteca. Porque uma biblioteca é dividida em setores, uma biblioteca precisa com que os seus sejam planejados, sejam organizados, sejam dirigidos, sejam e avaliados. tá? E só que... Uh, a maioria, na maioria das vezes, quando a gente gerencia uma biblioteca, a gente está gerenciando é, uma organização sem fins lucrativos. Ou seja, né, com fins não lucrativos. Né? Então, a gente tem que se atentar a, a, a essa diferença, a essa peculiaridade. Né? Então, quando eu gerencio uma empresa, eu viso um lucro. Né? Eu, vi, eu viso alcançar uma partilha de mercado. Mas uma biblioteca, não. Ah, mas então por que eu devo me preocupar com a gestão de unidade de informação? Porque a biblioteca ela precisa de recurso para sobreviver. Compete por recursos entre os outros setores de uma universidade, de uma escola, de uma empresa, de uma instituição, de uma organização, o que quer que seja. A partir do momento que eu não gerencio a minha unidade de informação de maneira adequada, eu vou perder eu vou perder recurso, eu vou perder equipamento, até chegar num momento em que aquela instituição mantenedora daquela unidade de informação vai chegar para você e vai dizer assim, vem cá, colega, você não está fazendo nada, não sei qual é o objetivo dessa biblioteca aí, vou cortar o recurso, vou mandar fechar, e você pode seguir o caminho da roça, né? Claro que não é assim que acontece, né? Mas a gente tem que tomar cuidado. Desenvolver métodos de gestão estruturados, não gerenciar uma biblioteca como como eu gerencio a, a, a minha vida pessoal, né? Existem métodos e técnicas e procedimentos formalizados que devem gestão dessa biblioteca. E é, acredita-se, né, que esta seja, né, a uma estratégia que possibilitaria a biblioteca competir melhor e acertar melhor num ambiente de inovações e incertezas, né? Então, a gente precisa manter esse... A gente precisa criar métodos e, e meios para inovar para que a gente consiga manter a sobrevivência das bibliotecas. Já uma empresa, ela precisa inovar para aumentar os lucros e rentabilidade dela, né? o então, modo de facilitar a gestão das bibliotecas é acrescentar a qualidade aos seus produtos e na prestação dos seus serviços, né? E, é claro tornar claro para a sociedade o papel social que essa biblioteca tem, né? Então, se eu tenho é, produtos e serviços que atendem a minha comunidade e essa comunidade ela não está adentrando na minha biblioteca, tem alguma coisa errada, né? Qual é a função da biblioteca? Atender as necessidades informacionais dos seus usuários, da sua comunidade adjacente. Se eu não estou atendendo as necessidades, Opa, pela lá tem alguma coisa errada. Preciso voltar três casas no jogo da vida para verificar o que eu estou de fato fazendo. Uma solução para isso seria melhorar a divulgação e marketing de seus produtos e serviços. Será que os serviços que eu ofereço na minha biblioteca eles são utilizados porque as pessoas não sabem que eles não existem ou porque as pessoas realmente de fato não precisam dele, né? Aí a gente começa a repensar o papel e a relevância das bibliotecas para a nossa sociedade. Óbvio que sim, né? É, mas como eu consigo tornar clara a, a relevância da unidade de informação para a sociedade que faz parte dela? Então, alguns conceitos básicos, né? É, chaves para entender a aula de hoje e que são importantes é, para abordar os próximos tópicos. Bom, primeiro, função. O que, que é função, né? É um elemento fundamental por meio do qual a biblioteca concretiza suas metas. Tá? É, decisão. Decisão é um momento de opção, de escolha e de selecionar alguma alternativa. E o que, que é o processo de tomada de decisão, né? Que é um conceito da área da gestão. É, envolve fenômenos tanto individuais como sociais baseados em premissas factuais e de valores que inclui a escolha de um comportamento dentre uma ou mais alternativas, com a intenção de aproximar-se de algum estado de coisas desejados, né? Então, o que mais vocês vão fazer futuramente quando vocês forem trabalhar em uma unidade de informação é tomar decisões, né? Às vezes a gente não se enxerga como um futuro gestor, mas o próprio curso que vocês se inscreveram e se matricularam na UDESC ele traz essa habilitação de vocês. Eu sou bibliotecária mas eu tenho uma habilitação em gestão da informação. Então, o que eu mais vou fazer é... Né? Mesmo que eu não seja o diretor da biblioteca, às vezes a gente imag se imagina assim tão distante da, da nossa função é, profissional que a gente não se enxerga como um tomador de decisão, mas às vezes vocês vão se encontrar em situações em que vocês vão ser únicos a trabalhar na unidade de informação. Eu já trabalhei no escritório de contabilidade, que eu era a única bibliotecária. Então, eu acabei me tornando automaticamente a minha chefe. É claro que eu tinha a, um, uma, uma gerente que supervisionava minhas atividades, mas ela nem era do setor de arquivo, ela era do setor administrativo, então eu tinha que tomar decisões o tempo inteiro para decidir ações que precisavam ser tomadas e que elas dep dependiam das minhas escolhas. Tá, então às vezes a gente não. Vocês talvez não possam se imaginar futuramente como tomadores de decisão, mas vocês vão ter que tomar decisões, porque às vezes vai ser só vocês na biblioteca, só vocês e o estagiário, ou às vezes só vocês responsáveis por tomar todas as decisões e todas as ações. E o que, que seria uma função gerencial? É... São responsáveis pela ativação de todas as funções meio ou fim e pelo seu direcionamento e ajuste aos objetivos e metas do sistema. O que é uma função meio e uma função fim? Vocês chegaram a estudar isso na, em alguma disciplina administrativa ou alguém supõe ou chuta o que seja uma função meio e uma função fim de uma empresa? Pode usar o microfone ou pode usar o chat. Isso é uma pergunta para vocês, tá? Seria uma, uma, uma atividade meio, uma atividade fim. Vocês estão aí, pessoal? Alô, alô? Agora tem gente respondendo. Um pouquinho. Alô, alô? Vou, Jefferson, vou disponibilizar esse slide depois. Vocês estão tímidos, né? Então tá, eu vou explicar. Eu mesmo pergunto e eu mesmo o que, que é uma uma função meio uma função fim tá o que, que é uma atividade meio uma atividade fim a, toda atividade fim porque isso é um termo é uma expressão que é comum dentro da área da administração ela compreende a, a atividade essencial para qual aquela empresa ela existe tá para qual aquela organização ela existe é, por exemplo a biblioteca ela tem como atividade fim atender as necessidades informacionais dos seus usuários, né? Agora, o que é uma atividade meio? A atividade meio, ela não está relacionada diretamente à atividade, mas ela é necessária para que a gente consiga cumprir a atividade meio. Por exemplo, dentro da biblioteca, para a gente atender o usuário, a gente precisa com que a biblioteca tenha o serviço de limpeza, né? A gente precisa é fazer manutenções sódicas, né, da eletricidade, dos equipamentos, das estantes do acervo, então a atividade meio, ela é sempre a atividade principal daquela, daquela empresa Desculpa, a desenvolver... desculpa gente, eu acho que eu me confundi, a atividade fim é sempre a atividade principal, mas para desenvolver a atividade principal, eu preciso de atividades meios, que não não, não é a, a não está relacionada diretamente é, com a atividade fim mas ela é necessária vou dar um exemplo melhor para vocês tá é, um outro exemplo por exemplo né na na por exemplo a gente tem a atividade fim que é o ensino a pesquisa e a extensão mas para desenvolver a atividade fim a gente precisa de atividades meios que é o serviço de lim serviço de manutenção, o serviço de segurança, a função principal da biblioteca é a limpeza, a manutenção e a segurança, mas sem ele a gente não consegue desenvolver a atividade, enfim, que é a, a, o ensino, a pesquisa e a extensão e formar pessoas, né, formar profissionais. Vamos seguir. Tá, Pessoal, assim, se a internet estiver péssima, tentem ficar o máximo possível de soldado aí, mas aí depois eu sugiro que vocês verifiquem o, a gravação da aula mesmo, tá? Hoje não tá muito legal a o seu bebê, não sei o que tá acontecendo. Bom, sigamos. Então, existem funções que são exercidas pelo bibliotecário, tá? Tá? É, o bibliotecário, ele pode desenvolver funções técnicas, que estão relacionadas ao trabalho técnico, funções informacionais, tá? É, tá travando. Será que a gente muda para o BBB, gente? Eu Para o BBB, não. Será que a gente muda para o Teams? O uhum, que vai demorar? Ah, tá, tá tranquilo, Felipe. Ah, então algumas pessoas estão... Ah, tá, é internet mesmo. Tá bom. Tá, então eu, eu vou seguir por aqui, tá? Tá ótimo. Então, vamos continuar aqui. Qualquer coisa, a aula vai estar disponível para vocês. Então, a gente vai tocando a ficha, tá? É, o bibliotecário, ele pode desenvolver funções administrativas, tá, que estão relacionadas a planejamento, organização, direção, controle e avaliação, e ele pode desenvolver funções gerenciais. O que são funções gerenciais, né? É exercer a função de gerente, né? Então, o que é a essência do trabalho de um gerente, né? Os gerentes, eles fazem as organizações operarem com eficiência e eficácia. Depois a gente vai falar o que é a diferença entre eficiência e eficácia. Enquanto isso vocês podem ir pensando. Quem quiser responder no chat pode responder o que é, eficiência, tá? Que eles são muito parecidos, mas geralmente eles causam confusão. E uh, segundo Mota, né? Toda vez que eu antecipo alguma coisa eu consigo prever o mal dessa coisa, né? Então, o bem se faz melhor se antecipado e o mal é menos mal se for previsto, né? Então, o papel do gerente é prever as ações futuras, sejam elas positivas ou negativas dentro de uma organização. E para desenvolver esse trabalho gerencial, eu preciso me comunicar com os, os colaboradores, servidores da minha empresa. Então, é, é importante, né? que essa organização ela seja mantida em todos os níveis, seja esse nível vertical, ou seja, vertical é de cima para baixo, quando eu tenho um superior e um subordinado, ou vice-versa, quando essa comunicação é do subordinado para o superior, ou quando eu tenho uma comunicação nas empresas do tipo horizontal. Ou seja, entre todas as pessoas que estão naquela empresa, mesmo elas alocadas em diferentes setores. Algumas empresas, elas são, elas têm essa estrutura hierárquica vertical e outras, né, que tem um chefe, tem um gerente, tem o um diretor executivo, aí tem o, o, o, enfim, né, tem o colaborador e assim a gente tem vários níveis, né, é, verticais. E tem empresas que todo mundo tá no mesmo nível, na mesma posição, a, a, essa comunicação. E essa distribuição é feita horizontalmente e cada colaborador tem o mesmo poder de voto, de opinião e de decisão dentro de uma empresa, tá? É, isso varia muito de empresa para empresa. Algumas empresas têm esse modo, são distribuídos verticalmente, outras horizontalmente. Depende muito dos objetivos da, da instituição. É errado, né? Claro que a tendência é cada vez mais horizontalizar a, a estruturação, de, desses colaboradores, né? Bom, quando a gente fala das, Especificamente da função do bibliotecário No que se refere ao processo gerencial A gente pode citar quatro funções Percebam que essas funções, nada mais nada são Que as unidades de administração de unidades de informação E distribuídas de acordo com os grupos e apresentações dos seminários. A primeira função do processo gerencial é o planejamento. Então, a gente viu vários aspectos inerentes ao planejamento na unidade 1. Vou revisar e vou comentar com vocês essas questões inerentes à primeira função gerencial, que é o planejamento. A segunda é a organização. A terceira é a e é o controle. Então, esses conjuntos de atividades pertencem à chamada abordagem clássica da administração, que foi criada, desenvolvida e estruturada por Henri Fayol por volta de 1916. Tá? Não sei se vocês tiveram, acho que vocês têm TGA, vocês devem ter visto as escolas da administração. Mas não, isso não é da disciplina, tá? Bom, o que é o planejamento, né? planejamento é o contrário da improvisação, é uma ação planejada, é, uma ação planejada é uma ação não improvisada, de acordo com o Ferreira. É preparar bem cada ação, organizar adequadamente um conjunto de ações interdependentes. É preparar e organizar bem a ação necessária ao alcance dos objetivos fixados, somados ao seu. É o acompanhamento e revisão para confirmar e corrigir o que foi decidido anteriormente, tá? Deixa eu só fazer uma, uma perguntinha para vocês. Vocês têm aula sincrona depois? Tá, só para eu saber questão do tempo, tá? Que eu acabei me empolgando na conversa com vocês e me atrasei um pouquinho. Bom, o planejamento, ele tem três dimensões, né? Para eu realizar o planejamento, eu sempre preciso seguir essa, exatamente essa sequência, essa ordem dos elementos, por isso que eu botei uma ordem numérica. Primeiro, eu preciso preparar o plano de trabalho. Depois, eu preciso acompanhar essas ações programadas, planejadas. E por último, eu preciso rever, criticar esses resultados obtidos. Se eu não fizer essas três etapas, eu não estou planejando. Eu estou fazendo qualquer outra coisa. estou improvisando, eu estou fingindo que eu estou planejando, mas para planejar, eu preciso preparar um plano, acompanhar as ações e rever os resultados obtidos. tá? Se eu planejo, por exemplo, desenvolvo um produto e não verifico se esse produto, ele foi absorvido pelo mercado, se os usuários gostaram do produto, qual é o feedback desse produto, se eu não verifico os resultados e eu não estou planejando. Então, existe uma ordem sequencial, e esse planejamento, ele deve ser um processo, né? É, e como um bom processo, ele é ininterrupto. O que que significa? Ele nunca acaba. Eu não vou chegar numa unidade de formação, vou criar um planejamento, planejamento estratégico, né? Pra, pensando nas próximas ações dos próximos cinco anos. E aí, depois, planejo mais nada. Mas depois eu me acomodo, não, não, não elaboro mais nenhuma ação futura, não revejo se as ações que foram cometidas, se elas foram efetivas ou não de fato. Aí, isso não é planejamento, tá? Isso é enrolation. Tá? Para enrolar, para planejar de fato, eu preciso sempre é, realizar... Essas etapas, preparar um novo plano, acompanhar as ações e revisar os resultados obtidos. É um processo cíclico e ininterrupto, tá? Ele nunca acaba, o planejamento nunca acaba. A segunda função administrativa, que é a organização, ela se propõe a estabelecer a necessária estrutura organizacional para o funcionamento de uma empresa. Quando eu falo empresa, sempre entendam empresa barra eu, biblioteca barra eu, unidade de informação. Tá? E a organização, a gente consegue determinar quais recursos são necessários para a ação e eu tenho que definir a hierarquia e desempenho dessa estrutura organizacional. Então, para organizar alguma coisa, primeiro eu preciso planejar, para depois dirigir, para depois avaliar, tá? Então são etapas, existe uma sequência dessas funções, né? E, uma, e a organização, ela mantém, ela tem uma correlação de deveres ou funções para a consecução dos objetivos, tá? Isso tem que ficar bem claro nessa etapa de organização. Então, para organizar uma empresa, eu preciso determinar a missão dessa empresa e os objetivos da missão dessa empresa, tá? A, essa organização... Esse, essa missão e esses objetivos eles são sempre temporais o que que significa isso não tem a ver com o temporal lá com a chuva forte tem a ver com tem um determinado tempo e prazo tá então por exemplo tem empresas que a ah, em 2030 ser referência é, no desenvolvimento de produtos biossustentáveis dá um prazo para desenvolver a, a visão e a missão é, dessa empresa né então para eu conseguir organizar uma empresa, eu preciso analisar as prioridades, né? É, qual o objetivo deverá ser atingido no curto e médio prazo? Eu preciso também levantar os recursos necessários e na estrutura organizacional necessária para alcançar esses objetivos, né? Então, a gente sempre vai começar, quando a gente vai organizar uma unidade de informação, uma biblioteca, a gente precisa começar com uma missão, tá? A, a missão, ela tem que passar, ela tem que transcender o dia de hoje, mas ela deve orientar e informar o hoje, né? Estou pensando na minha missão, pensando no futuro, mas com foco no presente, né? E a gente sempre deve retomar qual é a missão da nossa empresa, qual é a minha missão é, enquanto bibliotecária, o que, que eu pretendo alcançar, o que, que eu pretendo desenvolver, quando a gente perde o foco da nossa missão, a gente acaba desperdiçando recursos, desviando da nossa função, tá? É, e a gente consegue chegar a metas muito mais concretas e cumprir os objetivos de forma muito clara quando a gente tem uma missão muito bem definida na nossa cabeça, tá? Alguém sabe, conhece qual é a missão da Biblioteca da Udesc, por exemplo, né? Então, se vocês clicarem nesse link, é, que agora não dá para clicar, mas depois, quando vocês tiverem acessado, visualizar, a UDESC tem por a biblioteca da UDESC, desculpa, né, porque a UDESC tem uma missão, a biblioteca da UDESC tem outra. Ela tem por missão produzir, sistematizar, socializar e aplicar o conhecimento nos diversos campos do saber, através do ensino, da pesquisa e da extensão indissocialmente articulados de modo a contribuir para uma sociedade mais justa e democrática em prol da qualidade de vida e do desenvolvimento sustentável do Estado de Santa Catarina e do país. É claro e é óbvio que a missão da Biblioteca da UDESC, ela deve estar intrinsecamente relacionada à missão da UDESC, né? Porque a UDESC não pode ter uma missão e a BU ter outra totalmente descoordenadas. Uma missão tem que ir ao encontro e não de encontro à outra, tá? Bom, é, como que eu faço para estabelecer a organização e a estrutura organizacional de uma unidade de informação? Primeiro, eu preciso determinar as funções, tá? É, do meu pessoal. É, bom, qual, se, quais seriam as funções dentro de uma biblioteca? Eu tenho a, a seleção de acervo, né? a aquisição, o processamento técnico, a referência, as funções ali existentes dentro de uma biblioteca que são necessárias para alcançar os objetivos e metas é, que foram traçados naquela unidade de informação. Eu preciso determinar quais são os, os meus recursos disponíveis ou componentes, quais são os índices que eu tenho disponíveis, qual o tamanho e a, e a diversidade da minha coleção, qual mobiliário eu tenho, quais equipamentos, qual o layout de distribuição dessa unidade de informação, quais recursos de capital eu tenho disponíveis e eu preciso definir qual é a melhor configuração para que essa finja atinja os alvos estabelecidos. Então, às vezes, eu tenho que reestruturar alguma coisa, né? É, acontece situações em que, às vezes, a gente tem que mudar o layout de uma unidade de informação, porque o layout e distribuição dos móveis não favorecem o acesso... É, é, o acesso aos usuários, né? Eles não beneficiam uh, as minhas atividades que estão sendo desenvolvidas pelos meus colaboradores, então, às vezes, a gente tem que realocar setor, mudar setor, mudar mobiliário, enfim. Tudo isso faz parte da estrutura organizacional de uma empresa, tá? E quando a gente fala de uma organização, a gente tem dois modos é, de organizar as empresas. A gente tem... Uh, a organização formal e a organização informal. O que é organização formal? A organização formal é a estrutura organizacional como um todo. É quando a gente tem as atividades bem definidas, o agrupamento dessas atividades que cada um precisa desenvolver para alcançar os seus objetivos e metas. É quando eu estabeleço as funções de cada um. Por exemplo, a função do bibliotecário de referência é Prestar serviço de treinamento e capacitação dos seus usuários. A função do bibliotecário é, que atua no processamento técnico é, do, do catalogador, por exemplo, é uh, organizar, indexar e processar, e organizar a informação, seja ela em formato digital ou impresso Então, eu tenho que definir a função de cada um, né? para que um acaba não exercendo a função do outro, né? Isso tem que estar tá bem claro e estruturado, e também evita que as pessoas, os novos colaboradores, cheguem na empresa e informem que, ah, isso não é minha função, isso não é meu trabalho, isso não me compete. Então, isso tudo tem que estar tá bem escrito, estruturado e formalizado. Por isso que faz parte da estrutura formal. E aí, para ilustrar essa organização formal, eu posso ilustrar por meio de organogramas, funcionogramas, gráficos de estrutura e fluxogramas, tá? Quem não sabe a diferença, lá no Moodle tem a definição, a diferença entre esses recursos e vale a pena estudar e entender a diferença destes, tá? E o que é a organização informal? É, são as panelinhas, é a cultura organizacional, né? surge naturalmente da interação entre seus membros. As pessoas vão se reunindo por afinidade. É, geralmente, quando a gente tem essa essa essa organização informal, a gente tem a predominância de interesses particulares em detrimento dos organizacionais, né? Muitas vezes, quando essas panelinhas são muito fortes, elas tendem a reduzir a produtividade, né? E geralmente elas são ligadas a ambientes de trabalho mais rotineiros, mais simples, tá? Isso não significa que a gente deva acabar com as panelinhas nos ambientes de trabalho. Não, a gente pode, sempre vai existir a organização, os ambientes informais, né? A rádio corredoras as fofoquinhas, o, enfim. Só que isso não pode fazer parte do foco das atividades dos colaboradores de uma organização, né? Mas sempre vai existir o lado formal, que é o que está estruturado explicitado no meio de manuais, procedimentos, políticas e diretrizes, e a organização informal que tem a ver com a cultura organizacional das pessoas é, que fazem parte daquela organização. Falando especificamente sobre a diferença entre eficiência e eficácia, né? Peter D Drucker, ele explica a, a diferença entre esses conceitos e, basicamente, não sei se vocês já chegaram a ouvir, é, leram a respeito em alguma disciplina de gestão, é, eficiência é fazer, fazer certas coisas, tá? Ou seja, é fazer o que eu tenho que fazer, o que está ali no meu script do meu trabalho. É cumprir certas rotinas de maneira certa. É, geralmente está ligada ao nível operacional, ou seja, ao nível em que as pessoas executam as tarefas, né? Não tem a ver com o nível, não tem a ver com a alta cúpula, tem a ver com o nível operacional. E ela tende, né? Quando eu sou eficiente, eu ando a realizar as operações com menores recursos, com menos tempo, com menos orçamento, com menos pessoas, com menos matéria-prima. Agora, a eficácia ela consiste em fazer as coisas certas. Tá? geralmente a eficácia ela tá relacionada ao nível é, gerencial tá é, vou dar um exemplo jogar uma partida de futebol uma partida de futebol é ser eficiente é o que os jogadores fazem todas as partidas né é... agora ganhar a partida é ser eficaz tá vou dar exemplos para a explicação, o entendimento de vocês dentro da, do contexto das bibliotecas. O que, que, o que, que é ser eficiente e ser eficaz? Quando eu tenho uma goteira, um vazamento de água dentro da minha unidade de informação e eu coloco plástico para proteger o acervo desse vazamento, eu estou sendo eficiente. Eu estou fazendo um papel ali de resolver o problema, né? Que é minha responsabilidade. Que é proteger o acervo, proteger, né? Uh, os bens que tem dentro daquela unidade de formação. Agora, quando eu verifico a origem do vazamento e contrato um profissional para reformar o teto, eu estou sendo eficaz? Porque eu estou resolvendo o problema? Né? Estou lá no nível gerencial eu tô estou resolvendo o problema de vez. Eu não tap... estou tapando o sol com a peneira. Né? Eu não estou enxugando o gelo. Eu estou resolvendo o problema de fato. Eu estou fazendo as coisas certas. né? fazendo é, de maneira correta as coisas. Outro exemplo. Quando eu reparo o, a capa de um livro por meio da restauração, eu estou sendo eficiente, estou fazendo o meu trabalho, né? que, dentre as minhas funções, é, consiste em restaurar o acervo da, da biblioteca onde eu trabalho. Agora, quando eu crio programas de educação dos usuários para preservação do acervo, que é o exemplo da campanha Malino Bastantão, que a biblioteca da UFC fez, que eram campanhas de marketing e conscientização para que os usuários da biblioteca parassem de depredar, o acervo, eu tô sendo eficaz, tá? É, eu tô fazendo as coisas é, do jeito certo, tá? Ficou claro isso para você? Existem vários exemplos, tá? E, e definições sobre isso, mas é. Ótimo. Então vamos dar continuidade aqui. Bom, direção, né? A função responsável pela implementação dos planos e pelo acompanhamento de sua execução, inclui como atividade né, a direção, a execução de ações programadas e a coordenação é, desses projetos. Geralmente, o diretor ele vai ser responsável pela solicitação e execução desses planos, programas e projetos e vai procurar resultados. Né? Então, o diretor ele tem uma, uma função muito importante que é planejar algo, organizar, é, dirigir e controlar e avaliar, tá? É, é preciso haver pessoas que tomem decisões ou nada será feito, segundo o Drucker, né? E é preciso haver pessoas responsáveis pela missão da organização, pelo seu espírito, seu desempenho e seus resultados. Então, sempre vai ter que ter o papel de um diretor. Quando só tem uma pessoa numa organização, como já aconteceu o caso de eu trabalhar numa biblioteca escolar em que eu era a única pessoa responsável, eu acabo sendo tudo ao mesmo tempo, né? Acabo é, sendo diretor, sendo colaborador, sendo, exercendo todas as funções ao mesmo tempo. Mas com organizações maiores e bem estruturadas, a gente tem esse papel de direção, né? Então, é conhecida também como função de comando, envolve as grandes e principais decisões, envolve as básicas, que irão nortear a vida da organização, envolve a adoção de políticas e estratégias. É, quando essa estratégia é adequada, ela converte a missão e os objetivos da instituição em desempenho. É, o processo de decisão que define o sucesso ou fracasso de uma organização tem a ver com a direção. E a gente pode apontar três gerentes. Todo gerente, ele tem que saber, né? Motivar, aplicar e liderar, tá? É, e lembre-se né, que existe uma diferença entre ser chefe e líder, né? O líder é aquela pessoa que a gente admira, que a gente obedece, porque a gente vê algo em comum, percebe os valores daquela pessoa e, e, e trabalha num objetivo comum e específico, né? Então, o... na sua equipe, oferecer oportunidade de aperfeiçoamento a todos os seus subordinados, eles sabem, em geral... Incorporar o espírito de uma organização. É... Ele precisa conhecer o ambiente que ele está trabalhando para poder identificar as demandas organizacional em detalhes, né? Ele precisa participar integralmente do processo gerencial, desde o estabelecimento das metas até a sua concretização, verificar se o que de fato foi planejado, foi executado. E ele precisa saber integrar a sua equipe é, na menor tomada de decisão, de modo que todos se sintam representados na tomada de decisão, tá? Porque às vezes a gente tem diretores que ocupados com um dos seus colaboradores da sua equipe, né? Mas em algumas instâncias é interessante é... envolver a equipe nesse processo de tomada de decisão. Não nas decisões mais importantes, né? Mas geralmente a gente vê em filmes, né? A, o, o papel né, ajudando o diretor no processo para tomar decisões complexas. É, quando a gente fala de direção, a, é, a gente tem dentro do papel da direção um papel de supervisor e de coordenador. O que, que é o supervisor? Né? É uma das atividades ligadas à gerência e ele é responsável pelo acompanhamento, observação do desempenho, do esforço do trabalho e correção de eventuais desvios. Em né? cima se dá a função de avaliação. Quando, porque o supervisor ele precisa acompanhar as tarefas sendo realizadas é, e verificar se o que de fato foi planejado foi realizado. Dentro do papel de coordenador, a gente tem ele precisa, né, é, promover a interação dentro do sistema da, para a organização de seus resultados, ele precisa estabelecer uma relação entre as funções e os responsáveis e os funcionários. Responsáveis, na biblioteca a gente tem a função do coordenador, né? Ele vai promover atividade para interação dentro de um sistema, para organização e seus resultados, vai estabelecer relações entre as funções e os funcionários responsáveis de cada função, entre os funcionários e os equipamentos, entre a cúpula administrativa e os subordinados entre funcionários e coleções, tá? Então ele é responsável por todas essas atividades. Bom, a última função administrativa tem a ver a tá? Eu verifiquei aqui, pessoal, que... Deixa eu olhar aqui o horário. É, agora são 3h10. Tá? Eu sei que depois vocês têm aula, né? É, a gente se empolgou um pouco na conversa inicial ali e a gente acabou tomando um pouco do tempo da aula. O que, que eu vou fazer? Vocês podem aí, agora, para o intervalo de vocês, né? É... Ah, não, na verdade, a gente tem aula, né, depois. Espera deixa eu só verificar. Que horas acaba a aula? Acaba 4h10, é isso, né? Deixa eu só verificar aqui. Na verdade, não tem intervalo. O que eu vou fazer é dar uns 5 minutinhos para vocês... É, acaba 4h10. Eu achei, eu achei que acabava 3h10. Tô... É... Eu vou... Eu vou dar cinco minutinhos para vocês, tá? Cinco minutinhos, não, dois minutinhos, que eu acho que vocês podem sair, voltar na hora que vocês quiserem, tá? É, para tomar uma água, para ir ao banheiro. Dois minutinhos, tá? Só para a gente poder continuar aqui a nossa aula. Quando... Então, pessoal, vou retomando, né? É, quando a gente fala da função de controle e avaliação, né? Que é a última função administrativa, o que, que a gente faz quando a gente está controlando, né? A gente precisa verificar se os resultados planejados estão sendo alcançados através das operações que foram executadas. Eu preciso adotar ações corretivas, visando corrigir os desvios detectados durante o processo de avaliação. Eu preciso aferir, né, medir o desempenho de um grupo, ou de uma determinada função, ou de um determinado serviço, ou mesmo de uma única tarefa ao funcionário. E eu preciso comparar é, o que se faz no momento com o que foi planejado anteriormente, tá? Então, geralmente, a gente olha observa que as pessoas, elas, quando elas estão gerenciando empresas, principalmente microempresas, né? Elas fazem o um planejamento muito bem feito. <coughs> Inclusive, o Senai, o Sebrae. O Sebrae, ele tem anuais instrumentos de como planejar, fazer o planejamento estratégico da sua empresa, da sua microempresa. Elas organizam, de fato, estruturam a, a empresa, né as funções, que, que, quem vai ficar responsável pelo quê, é, criam missão, às vezes, qual é o objetivo daquela empresa. né é, Tem um papel de um diretor, que é o próprio empreendedor, que está lá controlando é, o desempenho das funções mas na hora de avaliar, de, de verificar o retorno para verificar se o ah, um processo tá, se tem recurso disponível, geralmente esse processo, ele, as pessoas pa, pulam essa etapa, e essa etapa é muito importante saber é, o que aconteceu durante o ano, o que pode ser melhorado, né? O que pode ser reajustado. Então, essa etapa de controle e avaliação, ela é super importante e muitas vezes ela é negligenciada pelos gestores de empresa, tá? Aqui, o que é o controle, né? Ele é importante para o reajuste e compatibilização dos planos, né? É com os diferentes resultados, com a realidade que vai se intervir, com a realidade em que vai executá-los. Infelizmente, há alguns erros em que a gente só pode desco descobrir depois que a gente correu, né? Então, por isso que a etapa de controle ela é importante e necessária. E descobrir quais foram esses erros é a função do controle do processo. Inclusive, e propor ações novas, não cogitadas no planejamento inicial, para evitar com que esses erros sejam cometidos futuramente, tá? Então, de acordo com o Ferreira, é, de acordo com Ferreira, agir e planejar, embora sejam coisas distintas, podem ser feitas de maneira concomitante, tá? Bom, especificamente, quando a gente trata da avaliação, né, que é a última etapa O controle e a avaliação geralmente são etapas juntas ali, né, coladinhas Avaliação né, Uma avaliação deve começar sempre com aquilo que a pessoa fez bem Nunca começar com os aspectos negativos E você logo chegará a eles né, Quando a gente avalia alguém, uma função, um colaborador Um trabalho, um projeto O empenho somente pode ser baseado em forças naquilo que as pessoas conseguiram e não naquilo no que elas conseguiram, né? Quando a gente vai avaliar. Algumas uh, decisões são, são tomadas quando a gente faz a... Por exemplo, eu avaliei uh, o empenho das atividades desenvolvidas no ano de 2019 na minha unidade de informação, e agora eu percebi que existem mudanças urgentes que ser alteradas. Por exemplo eu preciso alterar o fluxo e a rotina de trabalhos que não são eficazes, né? Às vezes a gente está lá enxugando o gelo, né? Às vezes a gente modifica, exclui, altera ou atualiza um processo, a gente resolve problemas, né? Com a avaliação eu consigo propor mudanças na estrutura organizacional, às vezes eu preciso alterar alguma questão, eu consigo alterar os programas ou os projetos, quanto às mudanças que se fazem necessárias, a gente planeja que aquilo vai dar super certo, e aí acontecem várias questões, né? Claro que a gente não é vidente para prever o futuro, a gente não tem uma bola de cristal. Mas quanto mais fiel for é o nosso planejamento, a nossa realidade, o nosso contexto, melhor. Mas é óbvio que tem coisas que a gente não consegue prever e planejar. Por exemplo, essa pandemia, esse Covid-19, era uma coisa que não estava prevista no planejamento de nenhuma empresa. Pelo menos eu acho que não, espero que não, né? E. A avaliação, a gente consegue avaliar se os recursos utilizados foram necessários para o desempenho das minhas tarefas. É, acontece muito da gente planejar recurso financeiro de maneira inadequada, né? Para mais, para que vai gastar menos, aí, claro, tem uma série de questões que devem ser analisadas. A, a inflação, o valor do dólar, enfim, né? São coisas que a gente não prevê. É, mais que são, a gente não prevê é, faz, de, fazendo de forma madura, mas quando a gente utiliza métodos de gestão adequados, a gente precisa aliar se os recursos os materiais, humanos e orçamentos foram adequados, né? Que é um problema bem grave, assim, que acontece dentro das instituições, é a falta de um planejamento dos recursos de maneira adequada. E, por meio da avaliação, a gente consegue também alterar ou reajustar objetivos e metas existentes, tá? Então, é, aponta-se como requisito fundamental o engajamento do gerente do sistema em todas as etapas e funções do processo administrativo, né? Então, o gerente ele tem que estar envolvido desde a etapa de planejamento, né? Elaboração dos planos de ação, a montagem e estrutura dessa, desse planejamento, a execução dessas ações, a revisão crítica dos resultados que a ação apresentou, e fica bastante é, complicado a gente avaliar as atividades quando elas foram planejadas por outra pessoa. Então, geralmente é o gestor que é responsável por esse processo de avaliação. E para avaliar o alcance de um objetivo ou meta, o profissional ele tem que ter em mãos dados da realidade em que atua, saber coletar, organizar, analisar, contextualizar esses dados, né? E existem alguns documentos administrativos, né? a gente tem formulários estatísticos, né? que a, os próprios colaboradores criam, é, geram, né? existem softwares que geram essas estatísticas para que a gente consiga analisá-las depois. É, e aí a gente precisa saber analisar esses relatórios estatísticos. Né? Por exemplo, relatórios de entrada e saída de usuários dentro de unidades de informação. A, a maioria daquelas portas, é, a maioria daquelas portas, não. Algumas unidades de pessoas, né? Aquelas catracas, para que a gente contabilize o acesso em entrada de pessoas. Isso gera dados estatísticos. E a gente consegue tomar decisões por meio desses dados estatísticos, que podem ser tantos quantitativos, quando a gente envolve números, quanto qualitativos, quando a gente envolve, né, a, o crivo, né, as... as Inferências de um, de um profissional e a gente gera esses relatórios, né, para que a gente consiga avaliar e planejar melhor as ações futuras, né. Então, por exemplo, ah, em 2009 eu tive uma queda de 30% da visita de usuários na minha biblioteca. O que será que aconteceu? É, como que eu consigo reverter, melhorar essa situação, né? Então, é, por meio do processo de avaliação que a gente consegue inferir a respeito dessas, entre outras questões que são relevantes e necessárias dentro de uma unidade de informação. Até aí, ok? Bom, é, dentro das unidades de informação, na verdade, dentro das empresas, são criadas políticas e diretrizes de gestão, tá? É, e dentro das bibliotecas, as unidades de informação não seria diferente. Tá? Mas, afinal de contas, o que, que é uma política? Vocês sabem o conceito de política? Alguém tem em mente o que seria uma política? Podem responder usando o recurso de chat. Ou o microfone, né? Se você... Um modelo de gestão? É, Eduardo, o modelo, de, não está errado, mas o modelo de gestão ficou uma resposta bem genérica, mas não está errado, tá? Dentro do... Claro que é difícil definir política, né? Quando a gente fala de política, vocês sabem que não é a política da política, né? Dos políticos. Tudo que fazemos no dia a dia, sim, Luísa, tem a ver com isso. Muito bem. O que a gente pode e não pode fazer dentro de uma empresa, né? Isso tem que estar incluído na, dentro da, da política daquela organização. O Eduardo está respondendo. Isso, normas e leis pré-estabelecidas. Exatamente, Eduardo, isso mesmo. É... Qual é o conceito de política? tá Só de política, né? Então, política, de acordo com o Marciano, é uma linha de conduta coletiva resultante da interação entre atores, entre pessoas, dentro do quadro de cooperação, integração reciprocamente reconhecido. É o conjunto de fenômenos e das práticas relativas ao Estado, uma sociedade ou uma empresa. Tá? E a abrangência em qualquer nível da sociedade demonstra sua amplitude e interferência no modo pelo qual as pessoas convivem e interagem entre os seus pares. Aí, conceito de política ou diretriz dentro da área da administração de empresas, né? O que é a política? Uma política ou diretriz pode ser definida como um parâmetro para uma tomada de decisão. É, portanto, esse manual, essa política ou essa diretriz, o que ela deve conter? Ela deve conter uma descrição detalhada e completa das políticas que devem ser seguidas pelos executivos e pelos funcionários daquela empresa ou da biblioteca ou daquela unidade de informação no processo de tomada de decisão que levam aos objetivos estabelecidos e na prática as políticas elas servem para proporcionar maior qualidade e principalmente agilidade ao processo de decisão pois o que está estabelecido pelas políticas todos os profissionais da empresa estão antecipadamente autorizados a fazer Então, é... vou dar um exemplo para vocês, tá? Quando eu fui trabalhar uh, em 2013 num escritório de contabilidade a primeira coisa que eles fizeram depois que eu passei pelo, pela, pela entrevista, seleção e tal e aí no momento que eu fui assinar o meu contrato de experiência a primeira coisa que a profissional de RH fez foi me entregar na minha mão um documento impresso que era a política da instituição, da empresa. Então, lá tinha todas as regras do que eu podia e do que eu não podia fazer, tá? É, então, tinha, por exemplo, é, regras específicas quanto à utilização de internet e redes sociais. Então, ele estava muito claro que o colaborador, durante o seu horário de trabalho, ele era precisamente proibido de usar o Facebook, e-mail. A gente era proibido de usar Hotmail, Gmail, tem empresas que ainda são assim até hoje, tá? É, Para aumentar a, a, a produtividade no trabalho, eles tinham as regras, né? Então, a gente era estritamente proibido de acessar site de música, de rádio, é, o proxy da internet, né? o servidor, o, o profissional de TI, ele bloqueava... Palavras, música, fi... a gente era proibido de baixar filme, estritamente proibido, imagina, tipo... Lá na, na política estava até claro que se eu estivesse acessando as redes sociais, baixando filme, fazendo qualquer coisa durante o, o horário de expediente, a pessoa poderia até ser advertida, né? Ou multada, não multada, mas ser advertida, né? É, gente, ó, a Julia aí, ó, é, da igreja do... Da, da experiência de trabalho dos nossos alunos, né? Eu podia nem deixar... Só, tem. O Wi-Fi era, era bloqueado nessa empresa. É, não podia acessar nem rádio, música. Nossa, gente, assim, eu o arquivo Ficava lá nos calabouços da empresa é, procurando documento, fazendo etiquetagem de caixa, então eu adorava ouvir música, né? No fim, as pessoas a política da empresa não nos permitia fazer isso. É... Bom, e aí então, é... mas qual que é o objetivo e a finalidade dessa de, de criação de política, né? Por que, que as políticas são importantes e necessárias, né? Primeiro, porque eu consigo, por meio dessas políticas, padronizar as atividades que serão dentro de uma empresa ou de uma biblioteca. Eu consigo criar condições para delegar competências. Né? Eu lembro que lá na... Vou pegar aqui um exemplo. Né? Dentro da, da política da empresa, tinha bem claro é, o que, que competia o bibliotecário, é, quais as funções ele deveria desempenhar. Tudo ali arrolado na forma de objetivos. né? Ah, processamento técnico, catalogação, indexação. É, envio e recebimento de documentos, atendimento ao cliente, atendimento ao cliente interno e externo, né? O que o cliente interno? São os próprios colaboradores da empresa e o cliente externo são os, os clientes da empresa, né? Os, as empresas que é, eram clientes do escritório de contabilidade. Além disso... Facilita, né? Uma, uma política facilita a criação de esforços e a criação de condições para melhorar a avaliação do plano organizacional, facilita o processo de tomada de decisão, pode contribuir para a inteligência da organização e permite a resolução de problemas de forma padronizada, né? Problemas recorrentes ali, eles podem ser evitados por meio da criação de políticas, tá? É, então, elas são importantes e são necessárias, até porque quando um coloca de uma empresa e ele entra em outra, ele pode descobrir, né, como, como funciona, a, a, o que compete a ele, né, quais são as funções que ele precisa desempenhar por meio, desse, por meio da leitura e compreensão dessas políticas, né, assim, claro que a empresa mantém os seus estruturados, né, e a partir do momento que uma pessoa sai e outra entra, essa pessoa não chega perdida, né? Ela sabe o que, o que compete e o que não compete a ela dentro das suas funções pré-estabelecidas, ok? E diretriz? Pessoal, o que são diretrizes? É ali o que cada um colocou o conceito que acha do que é política. O que seria uma diretriz? Alguém chutaria, é, apontar algum conceito? Alguém se arrisca a usar o chat para falar o que seria uma diretriz? É, Jefferson, não está errado. É um, é, são orientações, guias e rumos, né? Dá para entender dentro dessa tua abordagem. O Eduardo apontou como um plano geral. Sim, um plano geral está dentro do... específico ainda dentro do conceito de diretriz. Então, é, de acordo com o dicionário de significados, tá? Tá, ok. É, de acordo com o, o dicionário de significados online, né, de 2020, uma diretriz são orientações, são guias, são rumos, são linhas que definem e regulam um caminho a ser seguido, são instruções ou indicações para se estabelecer um plano, uma ação, um negócio, tá? Ah, tá. Tô vendo aqui só vocês aqui a Pita aqui. Vocês estão reclamando da conexão de vocês. Realmente a gente não tá fácil, tá? É bom. não as finalidades, né, das políticas e das diretrizes, tá? É, deixa eu só arrumar aqui. Então, eu eu eu fiz, né? É, criar políticas e diretrizes para além daqueles que eu comentei com vocês, a numeração aqui saiu errada, mas tudo bem, para uniformizar e facilitar a elaboração das atividades operacionais dos meus processos de trabalho, reduzir o tempo na tomada de decisões, para melhorar a comunicação interna, para mediar pressões, para harmonizar comportamentos e para minimizar atritos, combater desperdícios, e evitar erros e economizar gastos. Então, tudo isso, a gente consegue prever e tentar evitar por meio da criação de políticas e, e diretrizes que precisam ser o mais claras possíveis e objetivas, tá? Agora... Especificamente, em se tratando de políticas de informação, o que, que seriam as políticas de informação? Tá? O conceito de política de informação, ele veio da área governamental, tá? vem da área pública, como uma política de governo. Esse conceito de política da informação, ele foi criado após a Segunda Guerra Mundial, como um implemento para as áreas de ciência e tecnologia militar, né? Mas ele pode ser perfeitamente transposto à administração de empresas. É... Então, o que é uma política de informação? São procedimentos operacionais das organizações, de acordo com o 2011. São regras que especificam o um sistema de comunicação que dirige e delimita o fluxo e o uso da informação. Tá? Essas regras definem as características da informação que entra dentro daquela empresa, a distribuição a, e a condensação da informação recebida, né? E a distribuição e a condensação da informação gerada internamente, as características da informação que devem sair daquela organização. Tá? E... Burger, a Pud Pinheiro, ele define Política de informação como? Né? Então, o que, que uma política de informação faz? Ela vai estabelecer os parâmetros através dos quais a informação ela é controlada, criada, sistematizada, analisada, recuperada e usada por seres humanos. E são mecanismos sociais usados para o controle da informação e os efeitos sociais desses mecanismos, tá? É, então a gente pode simplificar dizendo que uma política de informação trata-se né, de um conjunto de princípios, diretrizes e estratégias para orientar o curso de ações, de programas e projetos que se destinam à geração, ao desenvolvimento, à distribuição, à difusão e o uso de recursos e serviços e sistemas informacionais, tá? É, dentro da esfera pública, né, a, porque quando a gente trata de unidade de informação, e trata-se de política de informação, isso pode ser tanto na esfera privada quanto na esfera pública, né? É, tanto uma empresa privada quanto uma empresa pública, ela tem, pode deter e criar políticas para acesso e uso e distribuição da informação. Fala de unidade de informação, geralmente, a gente trata de bibliotecas no contexto da esfera pública, né? É, então, a gente identifica que muitos é, governos, né? Órgãos do governo, eles precisam ter políticas de informação, né? É, por exemplo, né? Como, por exemplo, a, a, devido à característica da administração pública, né? De... Publicização e accountability, além das funções próprias da administração, isso faz, é, isso torna necessário a criação de políticas de informação, tá? Eu coloquei um hiperlink com o conceito de publicização e accountability, tá? É, para vocês lerem depois e pesquisarem a respeito. Mas só para explicar para vocês rapidamente, publicização é a transferência de serviços e atividades não exclusivas do Estado para o setor público, né? É quando eu é, torno público é, alguma gestão, é, algum serviço ou alguma atividade de caráter privado para o caráter público, né? E accountability, da tá língua inglesa, é, que pode ser traduzido como uma responsabilidade ética, né? É quando o Estado ele é obrigado à transparência é, e a prestar contas é, sobre as informações que circulam dentro do governo. Né? Então, o Portal da Transparência é uma iniciativa nesse sentido de, de responsabilidade ética, né? de tornar pública as informações do Estado. Né? É, bom... Quando a gente fala de, de políticas e diretrizes existentes em uma unidade de informação, quais seriam os exemplos é, que vocês poderiam citar de tipos, exemplos de tipos de políticas existentes em uma biblioteca? Alguém se arrisca a citar alguma política? Já ouviu falar, já leu ou já... Teve contato com algum documento ou alguma referência a uma política é, ou diretriz de gestão de uma unidade de informação? Respondam no chat. É, Jefferson, tem, tem as diretrizes, né, para preservação de documentos digitais, né, da, da Unesco. Política de acervo, ótimo, Rabelo, Eduardo, é exatamente isso. Mais alguém se arrisca? então vamos lá é... então né exemplos é, de políticas e diretrizes de unidade de informação políticas específicas para indexação de documentos é, do acervo de unidade de informação né regras é, específicas no que se refere ao processamento técnico e representação daquela informação, tá? Então, todos os colaboradores daquela biblioteca vão usar a mesma base teórica, a mesma política para poder proceder com a indexação dos seus documentos, né? Lá vai ter bem claro as regras estabelecidas existentes para proceder para a indexação dos seus documentos. Existem é, diretrizes também para a criação de uma política de desenvolvimento de coleções. O que, que é uma política de desenvolvimento de coleções? Alguém sabe? Já ouviram falar do tal do PDC? Ok, Júlia. Alguém já leu, já viu, já estou <risos> numa política de desenvolvimento de coleções? Bom, primeiro, alguém sabe o que é uma política de desenvolvimento de coleções? É isso, tá? É... Jefferson, tá ok a tua resposta. É, Determinará o que constará no acervo. É, sim, é... o Eduardo respondeu: é sobre o material desenvolvido dentro da UI, desenvolvido no sentido. Em que sentido, Eduardo? Que ficou uma resposta muito ampla. A política de desenvolvimento de coleções é um documento e ele determina os critérios para seleção, escolha, é... desbaste e descarte dos documentos dentro de uma unidade de informação. Lá eu vou informar, eu preciso conhecer, primeiro, para eu selecionar o acervo de uma biblioteca, de uma unidade de formação, eu preciso conhecer a minha comunidade usuária. Eu preciso conhecer o perfil dos meus usuários, a faixa etária, as condições socioeconômicas, a localização deles, para que, para que eu consiga selecionar o acervo de o mais fiel possível às características e necessidades desse público, né? Quando eu trabalho, por exemplo, com com crianças, eu vou ter um perfil de o que é totalmente diferente de do perfil de usuários de uma biblioteca universitária, né? As necessidades informacionais elas distintas, né? Geralmente o servo de uma biblioteca universitária ele ele é voltado para as questões de uh, pesquisa extensão é, e ensino da universidade. Então, geralmente, o acervo, em sua grande maioria, ele é composto pela bibliografia básica e complementar dos planos de ensino das disciplinas de graduação e pós-graduação dessas instituições, né? Podem notar que o foco, geralmente, às vezes tem, mas o foco de uma biblioteca, o foco do acervo de aquisição o um acervo de uma biblioteca universitária, raramente são a literatura, tá? Raramente são os gibis, os quadrinhos, por quê? O foco de leitura não está é, não, não ligada com a, a missão, que é apoiar as atividades de ensino, pesquisa e extensão. Já uma biblioteca pública, Eu ela tem outra característica. Diga, Maria. Com relação à biblioteca universitária, você falou que raramente o acervo é ligado à questão da literatura. Eu acredito que isso nas universidades que não têm os cursos de letras, porque as ah, universidades sim. que têm os cursos de letras, elas são obrigadas a ter muito acervo na área de literatura. Porque literatura. nós fazemos... Não, não, pesquisa, desculpa, desculpa, Maria do Socorro, é a literatura de fruição, mas tem razão quando não tem o curso de letras, realmente, é verdade. Inclusive o gibi faz parte, hoje. É? O quadrinho faz parte das Não, nossas. Não, tem razão, Então, só um pequeno detalhe. Sim. Não, tá certo, obrigada. É isso aí, é verdade, é isso mesmo. Ainda bem que tem alguém da representante da área de letras para <risos> pra... comentar, né? É, mas é, é, realmente é verdade. Então, é, a... claro que a universidade que tem curso de letras, eles vão ter Sim. pelas questões de ensino, pesquisa e extensão da própria área, né? É... Bom, voltando aqui, tá? Outro exemplo de política dentro da área das bibliotecas seriam as políticas públicas para as bibliotecas. Então, existem políticas públicas específicas para as bibliotecas universitárias, políticas públicas para as bibliotecas escolares e políticas públicas para as bibliotecas públicas. Dentro de um contexto, pode ser no Brasil no estado de Santa Catarina, na América Latina. Então, a gente, é, a, a gente tem esses exemplos, né? Ou, políticas de informação, tá? São documentos que, daí, geralmente, os governos, as nações e os países criam para aumentar o acesso à informação por meio das bibliotecas. até aí? Ok, né? Agora, em se tratando especificamente dos programas de gestão de informação, né? então, muitas vezes as, as unidades de informação elas precisam criar programas, né? É, que geralmente né, são ligados aos projetos e às operações que essa unidade de informação vai desempenhar. E normalmente esses programas eles dizem respeito né, às operações de gestão que podem, que devem ser harmonizadas por meio de uma série de projetos e outras ações que poderão produzir uma vantagem competitiva nessas organizações, nessas unidades de informação, ok? Aí aqui eu já meio que já falei o, o conceito de programas e gestões. Bom, para finalizar... A, a nossa aula e para é, apontar algumas considerações finais para vocês a respeito da, da, das políticas né, e diretrizes é, de gestão das unidades de informação. Tá? É, a primeira coisa que eu acho que é importante é que vocês compreendam que a biblioteca, ela é uma organização, tá? Isso vocês já devem ter percebido pela aula de hoje e pelas disciplinas que vocês estão cursando ao longo do curso, né? Então, é, já que a biblioteca, ela é uma organização, é importante vocês entenderem a importância dos estudos de métodos e técnicas de gestão é, porque esses estudos, esses, esses métodos e técnicas, né, essa, esse, esses estudos de organização e métodos, eles vão possibilitar a criação de ferramentas, né, e o uso de ferramentas mais eficazes, e essas ferramentas elas vão ajudar a elevar o nível da qualidade dos serviços prestados é, dentro dessa biblioteca. Então, quanto mais recursos de gestão, de ferramentas eu conhecer, quanto melhor eu conseguir gerenciar e administrar essa unidade de informação, melhor, mais alto vai ser o nível da qualidade da prestação de serviços, né? Então, eu quero entrar dentro de uma biblioteca e eu quero saber, eu quero com que essa biblioteca tenha uma sinalização adequada, que eu não fique perdida no acervo. Se eu não entendo, não, não conheço a, a forma de distribuição desse acervo, eu quero é, sistemas de sinalização desse acervo nos corredores e nas estantes, é, eu preciso de alguém para me ajudar a assessorar, né? Enfim, é, percebam que a manutenção de uma biblioteca, ela exige vários elementos que concernem aos aspectos técnicos, da informação, a organização, a gestão do acervo como um todo, mas ela não deixa de ser uma organização. Ela precisa também se preocupar com os aspectos inerentes à gestão e à sua administração, tá? Então, tendo em conta isso e enxergando a biblioteca como uma organização, eu consigo, né, é, desenvolver processos de melhoria contínua e consigo lutar contra o desperdício e o aumento é, e melhorar a minha produtividade, né? Então, é, todas essas elas podem me auxiliar a melhorar o nível de satisfação dos meus clientes, né? Sejam eles internos ou externos, né? E ajuda as, as bibliotecas a sobreviverem, né? Porque o, o, quando a gente trabalha numa biblioteca privada, a gente tem a questão da concorrência, né? A biblioteca da Universidade X ela tem acervo de qualidade, ela tem é, livros digitais, ela tem entidades de bibliotecas. Talvez isso seja um diferencial dentro de um contexto de uma unidade de informação privada. Mas quando a gente trata de, do contexto público de uma biblioteca, a gente tem que analisar as questões da sua própria sobrevivência. Tá? Então, as funções administrativas, o planejamento, a organização, a direção, o controle e a avaliação, eles trazem inúmeros benefícios para grandes de informação. Eu vou conseguir melhorar os processos, eu vou conseguir criar mecanismos para diminuir o desperdício, né? Seja ele desperdício de dinheiro, de recursos ou de pessoal, eu vou conseguir aumentar minha produtividade no um ambiente, de... melhorar o nível de satisfação dos meus usuários, né? Então, são, percebam que são vários aspectos é, que fazem com que o processo de gestão de bibliotecas se torne menos oneroso, se torne menos, é, complica, menos complexo. Tá? Bom, para a elaboração da aula de hoje, eu me baseei em algumas referências, tá? É, mas, principalmente no livro de Maciel, Alba Costa Maciel, e Marília Alvarenga Rocha Mendonça, Bibliotecas como Organizações. É uma edição é, da Interciência Intertexto, de 2006. O livro está disponível no Moodle para vocês, tá? É, e vocês devem, recomendo fortemente, fazer a leitura desse material para estudarem para a prova, tá? É... E percebam que cada... cada função administrativa ela vai ao encontro das temáticas dos seminários de vocês de ADM, tá? Bom, pessoal, é... De conteúdo teórico e da aula expositiva, seria isso que eu reservei para vocês. A gente tem mais 17 minutinhos de aula, de conversa. O que eu queria comentar com vocês é sobre... Sobre a aula da semana que vem, que vai ser a nossa primeira avaliação. É, essa avaliação, ela vai ser consulta, tá? É, e essa avaliação, ela vai ser baseada na unidade, apenas a unidade 1. Então, se vocês estudarem, é, quando vocês forem estudar, vocês vão estudar apenas a primeira função administrativa, que é o planejamento, Tá? É, a organização, a direção, o controle e a avaliação não vão cair na prova de vocês, tá? E eu preciso que todos vocês me respondam. É, vocês precisam estar conectados no Moodle. É, só planejamento, Ivo, isso mesmo, é só a unidade 1, só o planejamento. Sugiro fortemente que leia aquele materialzinho que eu organizei para vocês. O livro da, da, da Maciel. É... Planejamento, tá? Leia o, o capítulo do livro da aula sobre planejamento de bibliotecas e informação. E esse capítulo de livro que eu organizei, separei algumas informações sobre o planejamento de unidades de informação para a disciplina de administração. tá? É, dentro, não esqueçam que dentro do planejamento existem métodos e técnicas de, de planejamento que é, a gente falou sobre isso na aula expositiva antes da, da quarentena, né? É a análise SWOT, é a análise PESH, é a matriz de GUT, as é cinco forças competitivas de Potter. Eu vou perguntar alguma coisa também relacionada aos métodos e técnicas do planejamento. É, bom, uma coisa que é muito importante vocês saberem, eu vou refrisar isso na, é, na segunda-feira, acho que na próxima semana. A prova, ela tem horário para começar... A... a prova vai começar... Na quinta-feira da semana que vem, no dia 9 de julho, ela vai abrir exatamente a 1h30. E ela vai encerrar... É, 1h30, 2h30, 3h30. Ela vai encerrar às 3h30, tá? Tem um horário para começar e tem um horário para terminar a prova. Se alguém tem algum problema, tiver algum problema de conexão, tem que me avisar antes, não vai, se alguém não conseguir acessar a prova naquele horário, a uma e meia na quinta-feira que vem, essa pessoa tem que me avisar antes, porque aí eu vou abrir e vou autorizar a entrada da, daquela pessoa em um outro horário específico, tá? Mas a prova não pode passar de duas horas, que é o tempo que vocês têm para fazer a prova. Alguém tem alguma dúvida sobre a prova e quer perguntar? Aproveita, pode usar o recu... pode usar o microfone. São questões, serão questões dissertativas, ou seja, que você tem que escrever o conceito, relacionar um conceito com o outro, resumir algum conceito, algum aspecto sobre o planejamento de unidades de informação. Vai ter mesclado a isso questões de múltipla escolha objetivas, tá? De a, B, C, D, E, ou de preencher, ou de completar, ou de selecionar. Então, eu vou fazer... A prova vai ser misturada questões de múltipla escolha com questões de Então, Ivo, eu não tenho a noção das questões, é, por quê? Mas eu garanto para vocês que vai ser uma prova que vocês consigam fazer em duas horas. O que eu antecipo para vocês? Não deixem para consultar o material na hora da prova, porque senão não dá tempo, são duas horas de prova. É, o que é, eu, eu re, re, sugiro para vocês é lerem o material antes da prova. E aí o material vocês vão consultar só para... E buscar os conceitos, relacionar, sintetizar. Mas não deixem para abrir e ler e conhecer sobre a unidade 1, sobre planejamento de unidade de informação no momento da prova, porque daí não vai dar tempo. Não posso te informar certa quantidade de questões. Por quê? Porque eu vou criar um banco de questões, com várias questões, e selecionar grupos de prova para vocês. Não vai ser a mesma prova para todo mundo. Então, eu não sei te informar ainda ao máximo o número de questões, tá? Não vai passar de 10, assim, questões. Múltipla escolha com a dissertativa, tá? Mas o um número correto eu ainda não tenho, porque eu ainda nem fiz a prova, né? Eu vou, eu vou ter que, que configurar toda a prova no Moodle, o banco de questões. Cada questão é configurada de uma maneira diferente. A dissertativa é mais fácil de criar. Se eu só vou lá e copio e colo a pergunta. Múltipla escolha, eu tenho que ir alimentando as respostas, tá? E aí, pessoal, muito importante isso, tá? Na outra semana, no dia 16 de julho, a gente já começa os seminários de ADM. Então, a gente vai começar com o grupo 1, julho fundamentos de organização e elementos do processo de organização. Então, o link com os, contendo o seminário e... do grupo 1 tem que estar disponível no dia 16 de julho, a 1 e meia, tá? Sempre antes do horário da aula. Grupo 1, é o com... grupo a estrear... É a Gabriela Cruz, Maria Vitória Tatiane e Cristina. O tema do grupo 1 é Fundamentos de Organização e Elementos do Processo de Organização. Quem não faz parte do grupo 1 vai o Moodle, vai ter a responsabilidade de abrir o link, vai assistir do, do grupo, assistir o que o grupo tem a fazer, e aí, em seguida, eu vou fazer alguma atividade referente àquele seminário tá referente àquele tema em específico, tá? Então, para mim a gente vai ter algum materialzinho de leitura, tá? Para vocês lerem algum texto base para fazer a leitura e para fazer a atividade com base naquele tema específico. E aí o grupo que apresentou o seminário não precisa entregar nenhuma atividade, nenhuma tarefa referente ao dia da sua apresentação. Então, por exemplo, eu sou o grupo 1, eu apresentei no dia é, 16 de julho. Eu não vou fazer a atividade do dia 16 de julho, tá? Eu só vou fazer as outras atividades. O grupo que apresenta fica livre de fazer a atividade da semana em que ele apresenta. E aí, as atividades referentes aos temas dos seminários sempre vão ficar disponíveis pelo período de sete dias, tá? Ou seja, uma semana. E o prazo final é sempre o dia e o horário da aula da semana seguinte. Então, o pessoal que for fazer a atividade sobre fundamentos da organização e elementos de organização, que é o grupo tipo 1, um, eu vou ter até o dia 23 de julho, que inclusive é meu aniversário, aceito presente via correio, é, vai ter até o dia 20, 23 de julho para poder enviar a tarefa até a 1h30. Tá? Por que, que é até o um e Porque depois eu não quero ninguém fazendo tarefa no meio e no horário das aulas de vocês, né? Essa, essa atividade tem que ser feita antes. São atividades curtas e semanais referentes a temas Então, vocês precisam ler o texto base que eu vou passar para vocês e é necessário assistir o vídeo dos colegas para poder fazer e entregar essa atividade. E a atividade também sempre vai estar disponível é sempre a partir do horário da aula, tá? Eu vou colocar a atividade lá por uma... Sempre a partir das... Quinta-feira, sempre a partir de umas duas horas, porque antes eu preciso ver o vídeo do grupo para poder elaborar ou personalizar alguma questão específica sobre o seminário daquele grupo, tá? Que é um requisito... Vocês que não estão apresentando o seminário na semana, vocês precisam acompanhar... O, o que foi produzido pelos seminários e pelos grupos, tá? Então, não é uma... o seminário não está sendo produzido só para a professora, para ganhar nota, ele está sendo produzido também para o conhecimento, para a ampliação do conhecimento das temáticas de vocês para com os outros colegas. Alguém tem alguma dúvida? Vocês viram que eu coloquei, que teve que disse que estava com dificuldade, pediu ajuda para mim com material, né? E eu tinha falado para vocês que eu ia deixar a responsabilidade de cada grupo por selecionar os materiais. Mas aí eu resolvi criar pastas no Moodle com os materiais optativos, não são obrigatórios, são que os grupos podem utilizar como fonte de informação para a elaboração dos seminários de administração. Vocês deram uma olhada nessas pastas? É bem provável que algum material de leitura base, esse texto base, eu utilize esses mesmos materiais aí que eu... Talvez eu vou disponibilizar para o resto da turma esse material né, para o pessoal quando eles forem fazer as atividades não tem por que trazer textos diferentes, né? Vão ser os mesmos textos que vão ser utilizados para desenvolver alguma atividade. Pessoal, isso é bem sério, tá? Fala cinco minutos para acabar a aula. Quem não pôde participar da aula de hoje, pode me mandar perguntas e dúvidas via chat do Moodle ou por e-mail. É, até o, o dia da prova, tá? Só não vai mandar no horário da prova, porque daí eu não vou responder. Eu vou estar ocupada, elaborando a prova, alimentando as questões e disponibilizando a prova para vocês no Moodle. Mas até, sei lá, duas horas antes da prova, eu consigo tirar dúvidas de vocês ainda sobre a dinâmica da prova. Mas, basicamente vocês vão abrir uma, um, uma lição, um recurso, como se fosse uma espécie de atividade, que vai ficar disponível apenas na quinta-feira, no dia 9 de julho, exatamente às 13h30. Se acontecer algum problema que vocês não conseguem, avisar, vocês têm que me avisar com uma antecedência. Com antecedência não, vocês vão me avisar uma e meia, né? Eu vou estar online, vou estar disponível ali no momento para assessorar vocês caso algum problema ocorra. E vocês terão duas horas para finalizar a prova. Então, a prova começa às 1h30 e termina exatamente às 3h30, 15h30. O Moodle fecha automaticamente o sistema, encerra a avaliação e encerra o acesso de vocês à prova. Então, não tentem se arriscar de achar que não, a prova não vai fechar, uh, eu não consegui acabar, a professora vai esperar mais um pouquinho. É o sistema que fecha automaticamente, tá? Eu não tenho poder para dar mais cinco minutinhos ou mais um minutinho de prova. Por isso que é importante vocês fazerem a leitura dos materiais antes da hora da prova. É uma prova com consulta, aproximadamente, não mais do que 10 questões, vão ser umas 10 questões, tá, que eu vou fazer, questões objetivas e questões é, dissertativas sobre a unidade 1, um, planejamento de unidades de informação. Tá? É, alguém tem... Alguma dúvida, como diz o ditado: fale agora ou cale-se para sempre, né? Se quiser, pode usar o chat ou o recurso de microfone. Então, tá? Planejamento, é, estratégia, pensamento estratégico, é, fundamentos de planejamento, tipos de plano. Métodos e Técnicas e Instrumentos de Planejamento. E a aula de hoje, que é as políticas aplicadas às unidades de informação. Então, a biblioteca como organização e dinâmica, políticas e diretrizes de gestão da informação e programas de gestão de unidades de informação. Lembrando que o conteúdo da aula de hoje, ele está... É, eu vou disponibilizar os slides da aula. E vocês podem ler, devem ler o livro da Maciel e Mendonça sobre biblioteca como organizações. É isso. Alguém quer fazer alguma pergunta? Faltar um minuto para acabar? A aula. Não, pessoal? Então tá, né? Então vou me despedir de vocês. É, queria desejar um estudo, tá? Desejar sorte, porque é uma coisa que depende muito de condições adversas, né? Revisem a prova, estudem, revisem os textos, releiem os textos, tá? Se dediquem. Não vai ser uma prova complexa, porque só tem uma unidade para estudar, mas é importante que vocês se atenham aos conteúdos teóricos é, que foram abordados na aula. Boa tarde, pessoal, um beijo, espero que todos estejam bem, se cuidem, tenham um bom final de semana, descansem, é... depois vocês podem me comunicar com antecedência, ok?